O que eu vejo é o seguinte. Não existe um salvador da pátria nesse país. É, nós precisamos mudar o Congresso. Quem faz as leis. As leis é que estão tortas. Então é o seguinte. quantas coisas Como é que sai um fundão desse de 6 bi? Aliás, eu sou contra qualquer fundo. Zero devia ser. Tá? Então assim, ó, não vale vai ter um tá cara aqui... só um cara só hum. não vai mudar esse país. Nessas eleições do ano que vem, nós temos que Olhar bem, parar desse negócio de eu vou acertar meu voto e tentar descobrir o melhor candidato a deputado, o melhor candidato a senador que esteja comprometido com as mudanças. Porque nessa última eleição, muita gente é, se pintou de novo e era velho. É verdade? É isso? Muita gente se pintou de novo. Não, que eu tô pro lado certo. Não, e é pior do que tava lá. Então, assim, ó, renovar. Devia renovar o que desce, o cara é bom, tá lá fazendo um bom trabalho, fica o cara é ruim, tem o ranking do dos políticos aí, do amigo meu aí, né, do Alexandre é, e ele mostra mais ou menos o que cada um pensa, funciona bem, tá, ranking dos políticos dá pra ver, agora o brasileiro precisa estudar um pouco mais precisa entender quando eu quero saber do negócio eu vou atrás, eu estudo eu, quer dizer, se você só, eu, digo, eu tenho uma frase seguinte se o cara for inteligente ele lê o livro errado, quanto mais lê, mais idiota fica. Certo? Se você pega um livro, pega um cara inteligentíssimo, um cara que é mais ou menos, que não for muito inteligente, ele também vai aprender errado. Mas pega um cara, é mais perigoso ainda. Tu dá um livro errado pra ele, puta, fodeu. E o que eu vejo hoje é muita gente lendo o livro errado. Hã? Vê Marx em vez de ler Adam Smith, por exemplo. Eu acho que tem que ler os dois. É, ler os dois e ver quem dá certo. É, é, é, tem que ler Ok, é, okay leu dois e, tu, e aí você tem que ter lógica. Eu sou o um cara de matemática. Né? Então, eu já falei, português não é meu fro forte. Né? Posso falar mais, menos? Tudo errado. Agora, matemática e... Eu sou um cara lógico e de matemática. Para mim é lógica. É qual, é qual é o espaço de eu chegar daqui até ali? É reto. Não é fazer volta. É pá, aqui, né? Fácil simples. Então o que eu vejo hoje é que as pessoas não têm lógica é... eu, eu vou dizer assim, para mim, como pessoa hoje, está longe a política. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Né? Eu não quero saber de pesquisa, não quero saber de besteira. É... Eu depois... É, mas, caramba, lá, lá na frente vamos ver esse negócio. Tá? Agora... Não podemos ter retrocesso. Não podemos ter retrocesso. Né? Tu vê o que aconteceu tá acontecendo em Cuba. Venezuela. Na Argentina, eu tenho amigos meus na Argentina. Tá tudo fechado, estão abrindo agora. Uma loucura que tá acontecendo lá, né? Putz, eu, um dos países mais ricos da, da, do mundo já foi, era produtor de petróleo, tava lá o Pepe, né? É, tá uma desgraça aqui lá. Então, cada povo tem o um governo que merece, e você vota errado, quem paga a conta é você, não é? Não, mas, pô, e outra coisa que eu penso muito. É, eu não quero mudar de país eu moro em Brusque, Santa Catarina e no Brasil eu não quero nem mudar de cidade, nem de estado e nem de país certo? É, e eu penso nos meus filhos e nos meus netos Pô, eu quero um país lindo maravilhoso, com ordem progresso, beleza tudo, tudo perfeito, não é assim que nós queremos? Né? quem tem um filho ou quer ter medo de andar de celular de, de poder usar um relógio de ser assaltado, esfaqueado, baleado é assim, então. Eu, eu tenho um, uma visão. Eu espero que ano que vem a gente tenha mais tranquilidade para poder escolher. Né? Só vou. É... não vai pensar nisso quando chegar a hora. Ah, não, não, não vou. Não vou me estressar agora. Não vou me estressar agora. Você depende da sua exposição política no passado? Não, não. não você acha que foi Veja bem, como eu falei para você, eu não tenho partido. Não tenho candidato. Tenho que fazer uma escolha. E às vezes. Se não é a melhor escolha, se não é a melhor escolha, mas você não pode voltar no pior. É simples, né? E às vezes, você olha dois candidatos. Vê quem está do lado de cá e quem está do lado de cá. Vê quem é que compõe a turma que está com esse. Tem um, um ditado que eu digo para os meus filhos. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Certo? Se essa turma aqui é só nego ruim, certo? Eu vou ficar com esse? Certo? Se tem uma turma aqui, puta, o cara Foda é Foda quando os pastor. dois é só nego ruim. Hã? Foda é quando os dois, caras é só nego ruim. É, não, mas, mas, não, mas, não, mas às vezes tu pode ver que, que... Às vezes não mistura. A água não mistura com azeite, não. Tem que tomar cuidado. Sim, mas né, dentro da política só tem... Ó, tem vinagre só. Não, eu vou te contar. Tem... tem <risos> ó, tem políticos que tem ideologia. E tem políticos que é chapa branca. Ele vai pra qualquer lado que ele ganha dinheiro pra ele. Pra Esse ele e é pra família minha dele. Esse é Isso é pior. Não, mas eu tenho uma frase que diz o seguinte. Tão pior quanto a corrupção é a incompetência. Eu acho que a incompetência é pior do que a corrupção. Corrupção pode ser 5%, 20%, e quando o cara é incompetente ele erra 100%. É pegar uma estada errada. Então, tão pior quanto a corrupção é a incompetência. Ou poderia ser até pior do que a corrupção é a incompetência. Pior do que as duas... É ideologia comunista. Lamentavelmente, tem partido que tem as três. <risos> é corrupto, é incompetente e é de esquerda. Entendeu? Aí, puta, não tem como. Então, eu. Eu, assim, ó, eu não me meto na. na eu não o vou problema me com a, a esquerda é a economia, não é? Não, né? Não é só economia. Acho que é tudo, né? É, é eles eu acho que eles são incompetentes eu acho que eles eu não sei até tem assim, um cara que é esquerda por conveniência e tem um cara que é de esquerda por ser burro mesmo tem tem tem um ditado seguinte quando você é jovem Caralho. É. quando você é jovem é, e não é de esquerda você não tem coração quando você é adulto e continua de esquerda você é um idiota já ouviu essa frase. mas isso? Você é um idiota. Não tem outra. Um Ou iludido. Né? Não, tem alguns iludidos. Mas alguns têm interesses. Ah, os que mandam têm oh, interesses. Sabe, sabe como é que eu me Porque que Porque eu, eu sempre fui assim um cara que, que colocou a, aquilo que pensa. Né? Que eu acho normal. Tem que ser assim. Quando abriu o portão de Brandemburgo, eu fui lá. Eu fui para lá. Né? E foi em 89... A quebrar o portão de Brandemburgo em Berlim, eu fui lá ver. Eu estava eu e mais três amigos meus. Eu dirigindo e, e mais dois amigos meus. Nós, a, quando adentramos o portão de Brandemburgo e começamos a olhar os prédios estavam tudo caídos assim, as, as portas velhas sem pintar há 40 anos é, as, as marquises as sacadas caindo os pedaços aqueles, aqueles carros virados de cabeça para baixo assim, era meses depois que abriu o portão de Brandemburgo. E era, tipo, umas quatro horas da tarde. E eu disse uma frase que me marcou muito. Eu, eu gosto muito de frase de efeito. Adoro frase. Eu disse como pode tão poucos fazer mal para tantos? Como pode meia dúzia, que, que são os cabeças de um partido como esse, trancar 40 milhões de alemães durante quase 50 anos. E deixou a economia em frangalhos. Vocês se lembram, as pessoas tentavam passar o muro, morreram, é, é, foram é, massacrados nas cercas e tal, né? Porque o que acontece nesses regimes, essa meia dúzia toma as empresas todas para eles... Não há competição, porque todo mundo é igual, todo mundo ganha o mesmo salário, ninguém mais tem interesse em fazer nada, o bar é do, do Estado, o açougue é do Estado, o supermercado é do Estado, a loja é do Estado, tudo é do Estado. E esses caras vivem como reis e depois, quando quebra o sistema, eles que são dono de tudo, eles vendem para os outros, o que aconteceu com a Rússia. Por que, que os russos são os maiores... Tem aqueles trilionários lá e aí depois quando fez a peristóica eu fui para Rússia porque eu, eu gosto disso não é só você falar e ler você tem que ver e eu fui para Rússia fui lá fui em Moscou e depois eu fui para Leningrado que agora é São Petersburgo eu estava na, na Praça Vermelha e aí veio um cara de uma dessas Big Four que é que faz auditoria nem me recordo mais a companhia que era americana e falou assim para mim. Ficamos lá conversando bem na Praça Vermelha. Eu nunca vi tanta gente bilionárias... com tanto dinheiro na conta no mundo. Disse, ah, mas você é americano? Eu disse, Não. Mas eu nunca vi. Eu disse: como assim? Eu, disse, Não, eu, eu, eu conheço o russo aí, estou fazendo auditoria. O cara tem 10 bilhões na conta, 20 bilhões na conta, 30 bilhões na conta. São todos os caras que venderam as empresas estatais, que era do Estado e ficaram com o dinheiro para eles. Então, a Petrobras ficou para um, a Vale do Rio Doce ficou para outro, a Telebrás ficou para outro, ou eles intermediaram, venderam para os grupos e ficaram com o dinheiro. Pode ver, os caras estão morando em Londres hoje, são dono de time de futebol e tal. E aí, aquele me, aí fui para fui para Leningrado. Cheguei lá andando num, de barco lá, tem um rio lá, andando lá o barqueiro falou assim para mim: é, você imagina quantas pessoas matou Stalin? Eu disse, nem imagino. Ele disse, mais do que a Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de pessoas. Eu disse, mas por que ele matava tanta gente assim? Para botar o medo. Ele, ele mandava uma calça de jeans para cada um. Se ele soubesse que o cara tinha duas calças de jeans em casa, ele mandava matar o cara. A classe média, a classe rica, eles mandaram tudo para os campos de concentração. Mongólia, pra tudo lá, matava. Se o cara tinha falava alguma coisa, matava. Se o cara fazia outra, matava. Botou terror. Então, assim, ó, sabedor dessas coisas assim, e vendo a Venezuela, que também foi pro mesmo caminho, eu tava, uns 15 anos atrás, eu estava em feiras, que eu participo, aí um dia eu tava assim, um grupo de, de venezuelanos, e eu falei para eles, eh, tudo bem, como é que tá a Venezuela? Assim, Nós estamos, estamos aqui, mas estamos vendendo nossas empresas todas. Como assim? Está vindo o, o governo do Chaves E ele está tomando posse de tudo Ele está tomando as empresas de todo mundo Então antes que quebre A gente decidiu Vender as nossas empresas e vir morar para os Estados Unidos Quem não vendeu perdeu tudo Perdeu a empresa Perdeu o emprego Perdeu a família Perdeu tudo Aí eu pergunto As pessoas que estão me vendo Elas têm que analisar isso tem regimes que são piores, por dizer assim, o cara entra no governo, é corrupto, é ruim, mas se ele for ideologicamente é, retardado, fudeu. Fudeu. Porque ele só não quer ganhar dinheiro. Ele, não, ele não, quer não, ganhar é, poder. Não, em, não, ele é só poder, infinito. mas eles têm é, essas ideias loucas. Coisa que não deu certo. Por exemplo, tu sabes, é, todos os regimes desses, desses caras quebraram. Não, não ficou um em pé. Eu agora, eu, eu gosto tanto disso. Eu, né? eu gosto tanto disso. Que eu, agora, recentemente, fui viajar para os países do leste europeu. Todos. Praticamente eu fui visitar. Passaram 30 anos da abertura. Tão pobres ainda. Como uh, você ficou muito 30, 40, 50 anos com o regime errado e tirando aquela, aquela vontade do, de empreender, de fazer, de competição, de inovar, né? os que na, foram nascendo, eles não tinham mais esse, esse, esse tesão. Foram trabalhar tudo para o governo. Então, eles tentaram, na Polônia, montar universidades para empreendedores, para ensinar empreendedorismo, não ensina, tu não, tu não ensina a ser você, você é o que é porque você aprendeu a, a fazer, você é, vai ser empreendedor porque você tem um tino, você tem um, o feeling da coisa, isso não ensina na faculdade, na faculdade só vai melhorar o teu conhecimento, não é isso? Então esses países da, da cortina de ferro ali, Continuam pobres, tristes, tudo peixado, tudo velho, aquelas fábricas tudo quebrado. O pessoal saiu, o jovem saiu dali e veio para a Europa Ocidental. E aquilo ali vai cada vez se degradando, degradando, degradando até quebrar. A Rússia, eu fui na, na, na, agora recentemente na Copa do Mundo, ele já deu um toque diferente. Eu tive há 30 anos atrás, praticamente, quando abriu lá, em 89, 90, e fui agora na Copa, eles deram uma maquiada... Tá legal. Tá legal. Será que é. a Rússia me deu uma melhorada então? É, melhorou, mas assim, ó, eu tive na Rússia, quando lá, quando abriu, existia nas ruas microfones. Microfone, microfone, sabe aqueles alto, aqueles, grandões, alto assim, aqueles alto falantes? Aham. Uhum. E ali você pra ficar lavando a cabeça do cara? Caralho! Ame Putin. Na época nem era não, Putin. Não, era não, pronto, era Putin. Era, era o Gorbachev. Mas antes, antes do Gorbachev era é, Beschiev, era aquele pessoal, né? Tu lembra? Isso mais ou, ou menos os, é russo, minha... os nomes dos caras são imponentes a língua também não, mas lá cara, também acabou o comunismo né? sabe Gorbachev. é os os, os, os os comunistas acabaram lá né hoje também tem outro, outro é. sistema tal uh -huh. né sim é eu também não sinceramente eu não gosto muito do comunismo <risos> eu, eu é. espero que a gente já tenha entendido que foi uma experiência que não deu muito certo né sim. É. bora ler as mensagens bora, tá o celular aí o meu não, não morreu qual. cara tá aí já ah, tá. hoje Jean lê as mensagens pra gente é, lê aí, Janzão. Você morou. Não, tá bom, pô, eu sei ler. <risos> Isso foi direto. Foi mal, aí. Desculpa aí, pessoas que sabem ler. Não, morou. ó. O F Júnior mandou, Boa noite, pessoal. Luciano, por favor, olhe por nós, colecionadores de miniaturas. Traga Ai, novas cara. marcas e outras linhas da Hot Wheels, como é. Hot Wheels Premium, Não, Hot, Wheels eu caguei. Hot Wheels Team Transporte, etc. Para vender em suas lojas, por favor. Abraço. Que legal, obrigado, obrigado. Tem que o nosso pessoal aí que tá de compras aí, Lucas, tem que ver aí. Bota um incente ceia. Ah, estão ouvindo? Ah, ah nosso é. pessoal tá ouvindo. Bota um. Os bonecos de anime, do boneca, One Piece. Cavaleiro de do Zodíaco. É. <risos> Pô, vocês também gostam disso, não, meus filhos? Eu só? gosto. É. Cara, é que... Sim? Eu tenho um filho que. Eu vi, eu vi, vi bastante é, aqui. É, é. Vi bastante aqui, o pessoal é. que não tá vendo de casa, né? Tá cheio de, de boneca é. aqui. Eu tenho um filho aí, o Leonardo, adora isso. Adora. adora. É legal. E dá para ganhar uma grande, que é caro esse é. negócio. É. <risos> <risos> Mais uma aí, Janzão. Bom, o João dos Veneno mandou aqui... Boa tarde, rapaziada do Flow. Minha pergunta para o Luciano é a seguinte... Com toda a fortuna que ele tem... Acredito que ele já tenha conquistado todos os bens materiais possíveis. A pergunta é... Você, tem, você ainda tem algum sonho material na vida? Se sim, qual? Abraço do João dos Veneno. Boa pergunta, boa pergunta. Olha, vou dizer para você... Só quero saúde hoje. Só quero saúde. Só saúde. Só, só. O dinheiro para mim... É, como eu falei, há muito, muitos anos não trabalho mais por dinheiro, trabalho por objetivos é, a, eu, a, a gente criou um parque de diversão, como vocês é aqui adora fazer o que faço, sai de noite viu? lá, fico olhando assim, meu Deus eu tô indo embora, né, porque eu adoro o que eu faço, então o dinheiro não, é, quando a, a gente fala que o dinheiro não traz felicidade, porque o cara que só pensa no dinheiro, tá fudido dinheirista não, é forte. o cara que é dinheirista eu, eu tenho uma frase seguinte, o cara tem que ser humilde Simples e generoso. O cara que for simples, humilde e generoso, ganhou, ganhou tudo na vida. Né? Porque o cara, quanto mais sobe, quanto mais grana tem, mais generoso, mais distribui o dinheiro que precisa fazer. Né? Empilhar dinheiro não traz felicidade para ninguém. Aquele cara que sabe, tem o um generoso e tem o um ganancioso. Não tem o um ganancioso? Tem. Não dá gorjeta. Porra, eu adoro dar gorjeta. Adoro dar gorjeta. dou a gorjeta para todo mundo. Adoro dar gorjeta. Americano gosta disso. É. Né? É normal da cultura é dele, né? É. E, e se pô, a da gojeta gosta de ajudar, é, então assim ó, é, eu não tenho, eu, eu não sou assim de de carro não dou bola, né? É, Quantos carros você tem? Eu tenho dois carros.